Você poderá remover os alinhadores para comer, escovar os dentes, usar fio dental ou em ocasiões especiais. É feito um plano de tratamento digital exclusivo, individualizado para cada paciente que descreve os movimentos exatos dos dentes. Os alinhadores e Visa são projetados para aplicar a quantidade certa de pressão no local correto, na hora certa, com base no seu plano de tratamento e gradualmente vão corrigindo os dentes. E eu vou acompanhando e monitorando cada etapa do progresso para garantir que os alinhadores se encaixem corretamente e que alcançamos o um resultado adequado e estético para você. É importante ressaltar que o tratamento virtual tem que ser feito por um ortodontista capacitado e que conheça o funcionamento do sistema, porque o computador sozinho não é capaz de entender como funciona a biologia da movimentação dentária. Não é capaz de entender as necessidades e particularidades individuais dos nossos pacientes. Nos próximos vídeos eu vou explicar passo a passo como é realizado o tratamento com os alinhadores Invisalign.